Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra gente testar juntas a minha nova paleta da Glocks Me. Essa aqui é a Texture Shadow Palette. Ela é a paleta de... a paleta Play, se eu não me engano, da marca. E essa aqui é a cor número... <risos> cor número maravilhoso. Essa aqui é a cor letra A. Ela é uma paleta de neutros. E eu achei ela maravilhosa. E a gente vai testar aqui juntas. Vocês podem ver que ela tá zero. Eu nem encostei nela ainda. Eu vou fazer isso aqui junto com vocês. Então, bora lá. Eu vou escolher algumas cores pra gente fazer um swatch antes de eu começar a maquiagem. Até porque eu preciso ver o que, que eu vou usar. Porque eu só tenho na cabeça que eu queria alguma coisa mais levinha, então mais pro marrom claro, mais pras cores mais claras e com bastante brilho. Na outra vez, tenho, vou deixar o link aqui nos cards, eu fiz um vídeo com uma make que era vermelha, então super cheguei e dessa vez eu quero uma make mais laranjinha. Vamos ver se dá certo, né? Porque eu tô falando agora, mas eu nem sei se eu vou conseguir fazer. Então, vou botar aqui, testar no meu braço essa, esse marronzinho. A textura da sombra é bem macia e não esfarela. Car braca Fica muito pigmentado. Deixa eu testar outra. Ah, essa esfarela um pouquinho. Mas também, olha. Incrível. Tava botando zero fé. Mas é maravilhoso. o com o braço todo pintado. Que linda. Deixa eu testar um glitter agora. Vou pegar esse aqui que é mais glitterinado. Se isso aqui ficar no braço, meu Deus do céu! Caramba! Olha! Olha esse aqui! Claro, o glitter ele é um pouco mais esfarelento. A sombra. Cre... A sombra.. Cintilante, ela esfarela um pouco na aplicação, aqui na, na caixinha ela não esfarelou, e a sombra opaca não esfarela nem aqui no braço e nem aqui na caixinha. Então, <risos> meu Deus, agora que eu vi que eu não peguei papel, então não tenho onde limpar minha mão. Então, vamos lá. Eu vou começar com a minha pele, já tem aqui em outros vídeos no um canal mostrando como eu faço minha preparação de pele. Então eu vou acelerar essa parte, mas só pra ter a informação aqui também, eu vou usar o Studio Primer Pro Age, a base Natural Look, o corretivo Stick 2 em 1 da Dylos e o pó banana da Mia Make, então já volto com a pele pronta. Preparada, agora vamos começar os olhos. Eu vou começar com um pincel bem fofinho e com essa sombra aqui em cima. As sombras não tem número, mas ela é a quarta da primeira linha, essa última aqui, e vou usar ela para fazer o meu côncavo. Ó, com o pincel, ela já deu uma esfareladinha. Uh! Super pigmentada! Olha isso. <risos> eu vou aproximar. Agora que eu fiz meu côncavo, que ele tá marcadinho, eu vou pegar com um pincel menorzinho. Acho que eu vou usar esse dourado que é o primeiro da segunda linha para fazer meu cantinho interno então vou botar ele depositar ele aqui e dar uma subidinha aqui no cantinho da pálpebra espera mais mas tudo bem a gente dá um jeito agora eu vou pegar o glitter com o dedo mesmo que eu acho que ele vai pigmentar mais. Vou usar esse aqui que eu testei no meu braço. Que eu achei maravilhoso. Vou pegar. Deixa eu pensar qual dedo que é mais fácil. Aqui com esse. Vou pegar aqui com o dedo mesmo, ó. A textura dele é uma textura molhadinha. Assim, é um, uns floquinhos molhadinhos. É muito engraçado. botar bem no meio. Depositando. Ah, é glitter glitter. Uh! Jesus. Tudo bem que eu tô puro glitter, mas olha o brilho disso. Caramba! Dá uma. Eu tenho que escolher. Ah, Tem que escolher o dedo, que não quero. Depois eu arrumo com o pincel, porque tá difícil assim. Ó, nossa, eu tô puro glitter, só um pouquinho. Vou tirar o excesso aqui no meu papelzinho pegar o meu pincel com um pouquinho da cor que eu usei no côncavo, mas assim, bem pouquinho. É difícil? Sujei inteira de glitter. Tem glitter na minha blusa, na minha calça, na cadeira. Mas tudo bem, tá bonito, isso que importa. <risos> Ai, eu tô cheia de glitter, meu Deus do céu! Enfim, uh, vou fazer agora a mesma coisa no outro olho. Eu amei tanto, meu Deus do céu. Tem que usar o outro dedo, porque eu não chego num pedaço aqui. Uma espanada aqui nos glitters que ficaram no caminho. Mas ela vou ficar inteira brilhosa mesmo. Enfim. Eu vou passar o meu hidratante labial enquanto. Enquanto eu vou terminar meus olhos, vou passar o meu rímel... Ah, primeiro, muito importante, vou passar o dourado na minha linha d'água. Vou tentar, porque esse dourado aqui eu não sei não, acho que não vai funcionar. Não rolou, vou passar o marronzinho mesmo, mesmo que eu passei em cima. Ai, vou pegar o outro pincel, que é mais fininho, é mais fácil. Usar esse pincel que ele é bem achatadinho, então eu consigo chegar bem nos cílios inferiores. Pra ficar os dois iguais, vou passar um pouquinho do dourado também aqui nesse olho. Só para dar um brilho mesmo, porque cor não acrescenta. Agora vou passar o rímel, que é o mesmo de sempre, que é o extra volume, a prova d'água. Eu quero ver eu tirar tudo isso depois. Ai, eu achei muito fofo essa make. E nos lábios... Tô pensando, tô olhando pros meus botões, pensando qual que eu vou usar. Vou tentar este aqui, que é mais rosinha. É o, a cor 150 da Intense. Vamos ao veredito sobre a paleta da Glock's Me. Eu amei as cores, eu achei que ó, a paleta funciona super bem, uma paleta que vai do básico até o mais elaborado, porque tem os glitters para dar uma ajudada. Eu tô apaixonada pelo glitter rosa que eu usei. Óbvio, é muito sarilento, eu tô inteira brilhando. Mas se eu tivesse deixado o pó embaixo, quando eu assentei o corretivo Talvez não tivesse espalhado tanto e eu tivesse conseguido espanar ele com mais facilidade Eu não estava esperando que ele fosse tão glitter assim Eu achei que ele era mais uh, cremosinho, mais molhado Mas eu acho as cores super versáteis Eu acho que o valor dela também compensa bastante E eu estou louca para testar uma paleta deles mais colorida Com as cores mais vivas e não tão neutras quanto essa mas, ainda assim, em comparação com a minha paleta da Panvel, a Classic Nude, em comparação, ela tem cores bem mais diferentonas, assim. Usar as duas juntas também deve funcionar super bem. Porque a paleta da Panvel é uma paleta que tem mais cores claras, mais flor, cores pro champanhe. E não tem tanta cor puxada pro vermelho como na da Glock's Me, que é uma coisa que me chama bastante atenção. Eu tô numa vibe bastante, de maquiagem vermelha, rosa. Então... Eu gostei bastante. E no comparativo, agora eu tenho duas paletas bem diferentes de cores neutras. Então, dá pra fazer bastante coisa. E eu espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo, eu não sou maquiadora. Eu estou aprendendo enquanto eu tô gravando os vídeos. Então, tá sendo uma experiência super legal. E ainda mais consegui testar produtos novos e comprar produtos que eu queria muito. A paleta da Glossy Me veio na minha Glambox. E se tu quiser assinar a Glambox, o meu link e o meu cupom de desconto estão aqui embaixo. Eu ganhei até R$80,00 de desconto e um brinde especial na assinatura. Então, não perde essa chance. E eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, se inscreve aqui no canal deixa o like, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo e até tchau